Queridos, muito boa noite. Feliz por estar aqui com vocês. Mais um dia. Eliane, bem-vinda. Mais um dia de live aqui no C das Estrelas. Hoje com a nossa convidadíssima especial, Marise, Dalino. Olá, Matheus, Karina um monte de gente entrou aqui que eu nem vi os nomes não apareceu para mim olá clau Lucy maravilhosas gratidão a vocês pela presença por estarem aqui compondo essa egrégora essa egrégora de luz que só se só pode acontecer quando nós nos reunimos, então nós somos muito gratos por vocês estarem aqui, por vocês estarem fazendo a escolha por vocês mesmo, fazendo a escolha de se reconhecerem como seres de luz que são, amadas, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo em todos vocês aí, é, a gente estava no Clube do Livro agora, e a gente estava falando justamente dessas nossas questões, né? de como nós interpretamos as coisas, conceituamos as coisas e deixamos as coisas dentro das caixinhas. Mas isso é o que nós, hoje, temos condições de fazer. A gente ainda não conseguiu. Bem-vinda, Sandra. É, a gente ainda não conseguiu vislumbrar as novas possibilidades que elas estão aí. E a gente sabe que tem muita coisa chegando, mas essas coisas são novas. A gente ainda não acessou integralmente esses novos espaços. A gente ainda não acessou o quão grandioso é tudo isso porque a gente ainda não está pronto para acessar integralmente, mas nós já estamos prontos para dar novos passos em direção a isso. E eu estava conversando com a Marise, a gente sempre conversa antes de escolher o tema, e ela intuiu que seriam vários os seres que estariam é, fazendo essa canalização, que estariam contribuindo com isso. E que eles iriam falar sobre muitas questões, que são questões muito importantes para a gente olhar. É o quanto nós estamos é, olhando para a Ascensão como se ela fosse uma coisa separada de nós, como se ela fosse algo externo. E a gente não precisasse se comprometer com esse processo. Então, a gente está, em alguns momentos, não todos, mas alguns de nós ainda, acreditando que todo esse processo que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está recebendo desses seres, fará a mudança. Eles contribuirão com a mudança. A mudança é nossa, a escolha é nossa, é sempre nossa. E nós podemos sempre escolher, porque no universo de possibilidades, das infinitas possibilidades, tudo está disponível. E um dia, eu me recordo, que me chegou uma... Uma visão, digamos assim, de uma coisa muito, muito difícil, muito desafiadora. A princípio eu me choquei, né? Mas aí eu fui para o meu ser e eu disse assim: essa é uma das possibilidades, mas todas as outras possibilidades estão disponíveis. E eu posso escolher a possibilidade que eu quiser. E eu não escolho essa possibilidade, eu escolho outra. Então, gente, independente, independente do que acontecer, tem escolha. A gente pode escolher e o mais lindo de tudo é que a gente já pode escolher conscientemente. Linda! Linda, tudo bem? Perdoa a demora, Anja, estava aqui concluindo um atendimento. Sem problema algum. Nós estamos aqui. Isso é que importa. Ai, e as pessoas linda. que estão aqui falando dessa agrégora, estão todos muito felizes, então... Ai, coisa linda! Aliás, assim, quero agradecer todas vocês e até a turma que tá aqui, assim, desculpa eu demorar para responder o WhatsApp, gente, eu tô com a nenê com febre, aqui tô num vulco vulco doido, então eu tenho que focar nas coisas que eu tenho no horário, porque se eu paro, eu tenho áudios de 30, 40 minutos para ouvir, eu falo, Senhor... Aí. Calma, que eu sou uma só. Então eu vou com calma, então eu tô indo bem devagar, assim, né? Mas eu vou ouvir, tá bom? Todo mundo que me mandou. Beth, obrigada pelo convite de novo, que delícia estar tá aqui, que gostoso. É muito gostoso estar tá com você e tá estar com esse povo aqui, né? Não. Ai, é muito bom, gente. Ainda mais para falar. De um algo que, assim, eu sei que a grande maioria deve estar com uma sede danada da ascensão Acabar com os problemas Não quero mais ter problema, né? E aí vem assim, mas então Deixa a gente explicar uma coisa para vocês, né? Não dá para eliminar o problema Você só aceita ele Isso é ascensionar Você entende que nem é um problema, é só um estado de consciência sem uhum. tanta lucidez, e é uma etapa uhum. Então não é um problema, é só uma etapa Então aí você brinca na etapa Você curte aquele lugar Sem desespero, né? É igual criança quando uhum. é pequena Quero ter 18 anos! Aí chega com 18 anos, é uma baita responsabilidade Ah, eu quero ser criança de novo! Justamente! Aí não querem sair do joguinho, né? Que pois que é, ele é minha gente. E aí eles falam que a gente está numa etapa, né? Eu estou sentindo alguns templos em comunicação aqui com com a minha glândula pineal. Nossa, tá muito forte. Tentar proceder com essas energias que estão vindo aqui. Nossa, que energia boa, gente! Que coisa boa. Imaginem toda a Terra assim. Ah, meu sonho de consumo ah, Imaginem Toda a terra assim Logo mais Logo mais Irmãos e irmãs Tá vindo esse fluxo de energia bem forte Logo mais Mas ainda não o é Por uma simples razão A própria razão da humanidade <risos> Que está passando por uma limpeza Não é profunda é absurdamente profunda Que até dói Porque vocês insistem em segurar Por que não deixar? Deixar as águas passarem Igual o fluxo dos sete raios sagrados Eles não existem à toa Eles vêm para equalizar E você abraçar aquela memória Aquela memória na sua centelha no teu coração com suavidade Porque naquela memória Não tem só Atos truculentos Pesarosos Tão cheios de julgamentos Há também uma vida Com sabedoria, com pulsar Com amor, com o divino E que aquelas informações Também serão úteis Para a vida que vocês Estão vivendo aqui e é sobre isto que estamos falando, com este fractal que está reproduzindo a transmissão destas energias, destas codificações. Não há um show de horror a ser revisitado. O que há são apenas memórias, partes suas, que precisam do teu amor. Porque tem muita coisa boa a ser vista. Porque havia um sol que brilhava Mesmo em tempos difíceis No passado, para vocês Havia um talento Escondido Uma personalidade Tão frutífera ao seu ser Imaginem a aceitação De todas as personalidades Em sua via de talento Com a fonte criadora aqui E agora É belíssimo o processo Então você vai na memória E você ama e você ama tudo o que foi, tudo o que fez, cada etapa. Claro, em arrependimentos profundos, mas não em martírios. Mas, na certeza que foi apenas um caminho, que não era possível se oferecer mais por imaturidade. Agora mesmo, estávamos ajudando a irmã a fazer um encaminhamento sistêmico, leitura energética de um passado e naturalmente foi acessado os fractais daquele tempo. E uma análise de aprendizado veio, e vamos transpor aqui, não havia uma vítima que fora sufocada, espancada, e ela aguardava uma raiva extrema, interior, com sentimento de vingança, e afetando diretamente a ordem genética do resultado que se apresentava aqui espiritualmente Da outra via, o homem Que olhava com total indiferença àquela situação Porque no olhar dele, ele estava correto Não havia culpa ele, naquele tempo, tudo bem comprar e escravizar uma mulher E como ela uhum. falou demais, ele a matou E tudo bem para ele a vítima e o insensível aos olhos de vocês a coitada e aquele que não tem coração nós olhamos de uma outra forma amados este irmão apresenta alguma maturidade ou sensibilidade ainda ele vai aprender e desenvolver existe maldade ou existe cegueira e ignorância? Uhum. Porque todos naturalmente são amor. E se não tem consciência, há de se haver a necessidade de experiências para abranger este ser. Por isso das encarnações que vão alargando seu sistema, seus sentidos. E é um verdadeiro toma lá da cá, não é mesmo? Plantou, colheu, plantou, colheu Acho que vocês já perceberam que é assim que funciona Nada é o acaso Então neste momento de ascensão Não esperem um, um segundo milagroso Porque não é assim que vai acontecer Mas vai acontecer de uma outra forma As suas atitudes vão ser um segundo milagroso na tua vida as suas atitudes de amor aqui e agora E não estamos dizendo que é errado ficar com raiva, com medo, com temor Não, nós estamos dizendo a sua escolha no amor Como você mesmo estava falando antes né? O que eu escolho? Esta é a grande mudança que vocês vão fazer E vão entrar nos recônditos de aceleramento Mas veja bem, agora vem um outro ponto Que vocês precisam se atentar Muitos de vocês estão fazendo um belíssimo trabalho na via de expansão do cardíaco para cima Ah, belíssimo! Estão completamente alinhados, principalmente os que estão ascensionando. Meus parabéns Mas vocês estão esquecendo de um simples detalhe Vocês estão esquecendo de olhar para outros lados, outras memórias, outros órgãos Outras ferramentas que existem do cardíaco para baixo todas as conexões são peças importantíssimas, como estávamos falando aqui. É levar esta energia para baixo e não ter medo de descer, para ver quem vocês foram. Isto é ascensionar, é descer com elegância, sutileza, levando esta energia elevadíssima alguns órgãos que precisam de reparo e de cura, com tantas memórias, não apenas da linhagem de vocês, mas de tantas outras. E de muitos fractais. O que vocês acham que pensam somente os seus próprios pensamentos? Nunca se tratou apenas de vocês. Jamais. Depois de um tempo, vocês vão estar muito alinhados. Levando essa energia de trabalho sem receio de descer. A descida é intensa imprescindível para que vocês levem todo o trabalho de cima para baixo gravem isto em suas memórias e por favor não apenas isto esqueço que falei pratiquem nem queremos que gravem mais nada em suas memórias só sugerimos uma boa prática diária quantas vezes faça toda hora não perca mais seu tempo mas não é muito me querer bem. <risos> Mas como é isso, amados? Me expliquem E sempre falamos na mesma retórica Como podem Escolher tantas horas do dia Para se odiar, não é mesmo? Não faz tanto sentido Mas quando vocês entram Nesta verdadeira glória De levar Para todos os seus outros esquemas né, O que você verdadeiramente precisa Energeticamente Tudo vai fluir Tudo vai Delibera, deliberadamente fluir e você se sentirá inteiro inteira inteiro inteira mas o que nós estamos vendo é que vocês estão fugindo querendo apenas estar no lugar e não ver a razão de vocês terem renascido na terra quanto mais rápido olhar para as zonas mais profundas mais rápido vocês passam deste estágio e logo vocês adentram uma nova conjuntura que é a conjuntura que é este canal entrou de ontem para hoje que nós gostaríamos de contar para vocês no segundo momento desta conversa e elevando e trazendo a energia do alto para baixo o que que vai acontecer vocês não vão mais deixar com que a energia externa drenem vocês? Uhum. Ah, eu sei. Vocês estão se sentindo muito drenados? Ou primeiramente esperam drenar a energia para depois buscar as ferramentas que foram transmitidas para vocês, as codificações, os Pai Nossos, sabe Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. É, funciona. Mas para que primeiro levar o tiro e quase morrer para depois pedir socorro, não é mesmo? Por que não se manter acesos? Porque... Uma pessoa que está codificada, que escolheu a ascensão, que está atenta, que está presente, ela precisa esperar ver as facadas ou sentir para depois acender a própria luz em qual momento ela esqueceu que ela é o que ela escolheu. É isso que está acontecendo. Como vocês têm muitos medos inconscientes, por não levar o trabalho bem alinhado e equilibrado que vocês estão fazendo do cardíaco para cima, se vocês levarem para baixo, não vai acontecer a descarga energética. Mas como ainda existem muitos medos e desvalorização que nós falamos insistentemente, vocês vão num ambiente onde aquilo ressoa e vocês são engolidos pela energia do local. E aí vocês ficam horas pedindo, pelo amor de Deus, me salve. E aí leva horas para que nós consigamos reconstituir a energia e nós deixamos um simples suspiro de lembrança. Você se esqueceu, o que escolheu? Uma escolha é uma vida acesa. Atenta, o tempo inteiro. Se eu perguntar imediatamente qual é o nome de vocês, vocês, vocês vão responder. Eu sou a Beth, eu sou a Marise, eu sou a Patrícia, eu sou a Tatiana. Eu sou o Caio. Eu sou a Rosângela. Eu sou a Denise. É assim que é. Eu sou o San Germán. Eu sou o Paulo. Eu sou a Maria. Eu sou a Maria Madalena. Mestra Mata, assim que é. Vocês sabem responder instantaneamente. Então, essa prática de levar, assim que vocês acordam, levar este alinhamento e dizer eu estou levando para todo o meu ser, eu não excluo nenhum pedaço do que fui, nenhum pedaço do que eu sou, nenhum pedaço do que vou ser, aqui, agora, em qualquer lugar onde eu for, eu serei luz, porque eu escolho. E tudo será diferente. E um outro algo que nós dissemos semana passada, que gostaríamos de trazer novamente aqui, mas nós não falamos para tantas pessoas, falamos para uma pessoa em especial que faz parte do grupo monádico deste canal. Amados, façam um mapeamento antes de ir para os seus locais. Por que vão deliberadamente como se fossem zumbis? Vão lá e vejam o que é. Não, vocês sabem que vocês estão num plano que ainda exige muitos testes. De vocês mesmos na condição humana E eu vou de qualquer forma Assim do que eu sei que me espera lá fora Por que que eu já não envio A minha ascensão para cada esquina Onde eu for passar para cada ambiente Onde eu estarei E se dizer Vou me lembrar do que sou Em qualquer situação Mesmo que uma onda frenética Me invada, eu ainda assim Lembrarei do que sou, e enviem esta radiação dourada. Por que que vocês saem assim? E tantas situações, às vezes vocês nem sentem mais, por exemplo, situações de resistência entre as relações, carência, a sensação de abandono, tantas outras questões que vocês ainda... Ah, insistem em ter porque vocês são tudo o que vocês precisam para si mesmo E nós ficamos olhando, Vai, como é isso? Ah, e aí aquela sensação com o outro, sendo que aquilo é algo que está dentro de si Vocês se misturam em situações que não tem mais sentido para um ascenso Então é olhar aquela situação e dizer Eu não tenho que me misturar mais numa grande ilusão Porque eu sou o inteiro e eu sou o outro Se eu sinto falta de algo no outro, é porque eu sinto falta de mim mesmo. É assim que é. Então vão preparados, acordados. Essa é a parte que vocês precisam fazer. Agora é uma fase de apurar de uma forma delimitada os processos energéticos que vocês estão captando em seus seres. Em toda parte, em cada esquina E de longe seria o que vocês chamam de neurose É apenas um cuidado Do que andar na escuridão No escuro Não dá Se eu sei que sou luz e apago a minha luz O que que vou ser na escuridão? Uhum. O meu próprio breu porque você apaga a luz, inclusive, de todo o trabalho que você estava fazendo na sua região sombria. Mas não consigo. Mestres, não estou conseguindo. É só uma questão de prática. Uhum. Quanta cobrança em não conseguir. O que é isso? Não é assim que funciona Outra via de recurso Que não, não faz sentido nenhum Ai, não sei se é. E as dúvidas, hein, irmãs? Quantas dúvidas De achar que Não está normal Nós sinceramente analisamos vocês e pensamos, eles acreditam que normal é estar nesse estado que eles se encontram, num estado de não ver, num estado de dor, num estado de sofrimento, num estado de escassez, num estado de doenças, num estado onde tem pessoas que não têm onde morar, tem o que comer brigas entre famílias discórdias é uma raça que mata ainda uma outra e nós já vivemos isso também não estamos aqui apontando que estamos trazendo um pouco de reflexão como pensar que enlouqueceu, Sendo que a melhor coisa que vocês estão fazendo é parar de enlouquecer. Porque é esta verdade que está acontecendo com vocês. Nós escutamos muito vocês nos tempos. Agora eu pirei! Nós olhamos sério. Você está escolhendo se amar. A entender que tua mente é multidimensional. A entender que você pode fazer deslocamentos dimensionais, que você pode estar em muitas regiões, e que você pode transformar o seu jardim interior num verdadeiro paraíso, que você pode influenciar a sua população de uma forma exponencial, com a luz dourada, levando amor incondicional, que vocês podem reconstruir toda uma cidade, todo um sistema governamental, e vocês acham que vocês estão loucos por não aceitar um sistema falido. De pensar, de ser, agir. É sério. Não preciso dizer mais nada, sério. <risos> Amados e amadas, agora é o Paulo aqui. Agora eu vim, eu vim, eu vim. É tudo isso aí que a gente falou. <risos> Mas olha, eu venho trazer um pouquinho de amor, de carinho. Para vocês pararem de uma vez por todas De duvidar do que é bom Parem! Nós estamos fazendo um trabalho Que muitos de vocês aqui estão nos ajudando O que? Vocês acham que nós não precisamos de vocês? Vocês acham que Deus não pensa assim, falar dessa forma Que somos todos um, mas ok Deus, Deus não precisa de vocês? Como é que vamos transformar a terra em regeneração? Sem a ajuda de vocês. Ah! E se você não se ajudar? Amada Alice, tá feliz aqui. E se você não se ajudar? Como é que vai dar? Ai, mas eu sou uma formiguinha, eu não sou nada, Paulo. Ai, coitada de mim. A ah, hora! Tu és uma deusa. Uhum vamos mudar mas não naquela imponência da beleza do batom é. do olho é no sentir na sinceridade de ser então vocês espalham um amor justo um amor honesto um amor que não compete um amor que abraça um amor que, um que, que chega aí ir. e diz, eu tô com você, mas você precisa sair daí. Uhum. Você precisa sair daí. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. De dizer, precisamos limpar aqui, precisamos arrumar ali. É assim que é. Mas não se dizer, eu não consigo, Paulo, não dá. Vamos se contar outras histórias Por favor Porque é assim que é É o que vocês sempre Souberam Cada segundo uma nova página Cada segundo uma nova página Então façam a parte De vocês Porque nós não estamos parando nem um segundo do lado de cá O tempo inteiro Ai, mas Paulo, como vocês têm tempo de mandar tanto amor assim, que eu tenho tanta preocupação, tanta conta para pagar, Paulo. Amar é o nosso estado natural. <risos> Essas células que estão aí mantendo vocês vivos, porque graças a elas vocês não morreram antes, tá? Porque nós estamos emitindo uma frequência para eliminar as toxinas. Que vocês ingerem e que vocês criam ah, Inconscientemente, conscientemente Porque vocês são nossos bebês Vocês precisam de ajuda Ajuda Nós estamos aqui ajudando Porque Essa etapa que vocês estão vivendo Alguns têm 5 anos, outros já 10 e outros 15 Como gosto bem de frisar aqui, 15 anos de idade é sério. O que Vocês se acham velhos? Ah, não é! Mas olha que curioso, tem algumas almas mais velhas, sim. E vocês percebem quando entram na energia da alma. Vocês percebem que tem alguma coisa a mais ali. Por mais que a pessoa tente fingir que não há. Tente fingir que é cega. Sim, vocês sabem de quem eu estou falando. Bem, a grande questão é a seguinte. Quem disse... Que está na fase de criança tem que ser malamúria. Não precisa ser. Vocês podem se divertir, porque é uma boa etapa. Nós vemos vocês não sendo sensatos com a etapa, querendo logo sair por aí andando de bicicleta e se penalizando por ser criança. Não, sejam crianças, mas sejam crianças. Boas, né? Crianças que façam boas escolhas E o que é uma criança boa? É criança pura Que se diverte, que brinca E não repreendendo essas crianças Porque é o que está acontecendo aqui Vocês estão repreendendo as suas crianças Repreendendo as suas crianças repreendendo, repreendendo, repreendendo, repreendendo E aí vira um poço de lamúria De mágoa Quero isso, quero aquilo, uma carência, quero a boneca Quero chocolate, quero o marido, quero a mulher Quero o carro, quero a que confusão minha gente, quero ascensionar, quero ser adulto logo, não é assim amados, não é assim que funciona, é curtir a ascensão, sendo a criança que vocês são, aprendendo a ver o horizonte, a sentir em cada progresso, vocês receberam muitas mensagens de que vocês estão prontos e vocês são perfeitos, não é? E é verdade. Essa é a grande verdade. Vocês são prontos, vocês são inteiros. Isso sempre foi a realidade. Mas como vocês se contam uma história diferente no percurso, Fica um pouco pesado, porque vocês não acreditam na própria perfeição e vocês querem correr contra o tempo que vocês criaram aí na Terra. Sem curtir o processo. Esses dias nós falamos para o canal amado, sabe ali a superfície onde a onda do mar bate no raso? É ali, brinca de baldinho ali, vai! <risos> Brinca lá de baldinho. Aí vai chegar uma hora que você vai olhar uma mmm, Quero entrar. Vai entrar no mar. Vai lá, menina. Entra. E devagarinho você vai perdendo medo. Ai, eu quero ir mais. Quero ver, quero ver. Até entrar no fundo do mar e tomar um monte de caldo. E voltar toda descabelada. Eita! Eu sou um oceano inteiro. Mas aí você volta para a superfície. Porque o raso também é importante. Não desvalidem o raso Jamais Isto é um algo que eu gostaria de chamar a atenção Com todo carinho e respeito Sem magoar ninguém Não tô aqui pra isso Tô aqui pra dizer que nós vemos Quando vocês estão expandindo um pouquinho Vocês começam ó oh, fulano. que superficial Ah, você também era O que, que é? O que, que vocês estão xeretando lá Apontando, tacando pedra Ai, ai, ai também não é o caminho. É olhar com ternura, igual vocês olham para uma criança que está aprendendo a andar é bonitinho, né? Ai, cucu, tá Igual. Por que, que não olha com ternura? Até a pessoa que vocês falam: "Ai, ah, é materialista", ai, É importante para ela respeita? Porque para nós, quando vocês pedem sonhos dos mais que para nós não faz muito sentido, você sabe o que nós fazemos? Nós realizamos. Sabe por quê? Porque é importante para vocês. Porque nós amamos vocês. Ai, mas não é um sonho que vai fazer mal. Nós entendemos que é só um processo de experiência e isso é amor. Nós não apontamos o dedo. Ah, não está conseguindo. Isso não existe. Por que tanto incômodo em quem está em outro lugar? Caminha você na sua estrada. Deixe o irmão fazer a história dele. Viver o que ele precisa. Hum. Ninguém é mais e nem menos. É só uma experiência. E este é o processo de ascensão. Ascensionou? Hum. Agora eu quero ver. Como é que você vai lidar no teu meio? Porque aí vem um grande desafio. Começa a ficar sensível, quer sumir do mundo Aí Deus me leva Não tá dando É nada, agora que ascensionou Nós vamos dar uma responsabilidade maior para você Mas não de tentar convencer alguém do óbvio Mas levar compreensão E saber olhar para o outro no estado Que ele consegue captar É assim que nós fazemos vocês acham que eu falo assim no meu plano? Vocês acham que é assim que eu me comunico? Eu uso o meu fractal para falar. Ela é engraçada, é aquela tímida, mas ela também é engraçadinha. Tá bom, eu sou mais que ela. Eu sou mais espontânea, porque ela tem travas ainda, precisa consertar. Mas ó, processo dela. Mas vejam, eu me comunico de uma outra forma e gostaria de compartilhar. Eu sou como a alma da Terra. Eu me sinto em cada um de vocês. Então se vocês escutarem mais de sete pessoas falando Ah, eu acho que eu também sou um fractal de Paulo. Não são só eles, é o mundo inteiro. Eu me sinto no centro da Terra como uma consciência amorosa que não para. Levando a essência da vida como um Espírito Santo. E o amor nunca acaba em mim, porque eu sou o nascimento, eu sou a vida, eu sou o que vocês vivem durante a vida, eu sou o ar, eu sou o último suspiro também. É como se eu sentisse cada nome que nasce na Terra, renasce na Terra, e não só o nome atual, mas o nome de antes. Eu não preciso falar nenhuma palavra, eu não preciso nem ouvir a batida do coração para saber que você existe. Eu sinto suas tristezas, eu sinto suas felicidades, eu sinto seus desejos. E tudo para mim é alegria. É como se eu vivesse num ponto mais alto. Totalmente incondicional, onde eu me perco em algo que não sou mais eu. Eu me rebaixo na minha individualidade para vocês se sentirem mais confortáveis e compreenderem de forma racional o que possa ser eu mas neste lugar vocês também estão, e não é rebaixar e me sentir ruim por isso, eu faço isso com todo o amor da minha vida, porque vocês são a minha vida, vocês são o ar que eu respiro, para mim é uma imensa alegria, quando eu vejo alguns trabalhadores da luz falando Nossa, mas eu estou cansado de ajudar eu falo, Então você não serve para trabalhar Porque quem ama totalmente sempre está lá para ajudar A gente não <risos> se cansa E é isso que um mestre integrado vai começar a sentir cada vez menos cansaço Porque vai aprender a respeitar o tempo do corpo humano Para os ascensionados na condição humana porque existe esse movimento ainda de tempo de descanso, mas um ascensionado vai dormir cada vez menos. Por conta do número de codificações e as necessidades uh, da condição humana anterior, vai caindo por terra. Você se identifica cada vez mais com a frequência apenas de quinta dimensão, então o, a palavrinha eu preciso não vai existir. Aquela vontade de comprar aquela roupa super chique Esquece, você não vai ter Você só vai ser amor <risos> Mas não é o amor chuchu Só pra lembrar É amor Que não mostra nada, ama É vida É vida Em cada vida E respeita qualquer condição de vida Mesmo Esse sou eu Faz um bom tempo que eu tô aqui, nem sempre estive neste cargo, mas fui trabalhando até expandir neste lugar estou muito feliz e grato, e tudo já está se transformando de forma extremamente amorosa, por mais que vocês enxerguem apenas dor por aí. Eu só vejo o amor. Porque depende do seu ponto de vista De onde você está, não é mesmo? Uhum. Então pensem, amados O que vocês estão fazendo hoje? Qual é a prática diária de resistência Que vocês estão mantendo? Só joguem Chamem por nós É como eu disse Nós estamos a cada segundo Entoando esta radiação amorosa Porque hoje Hoje mais do que ontem a camada de influência de quinta dimensão para o plano de vocês está finíssima. Ah, o fractal aqui até assusta porque está vendo mais. Está rápido. A abertura, daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. E muitos de vocês acham que não estão preparados ou evoluídos o suficiente para o que vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo quem não esteja preparado. Segura o coração, não vai ter uma parada cardíaca, hein? Porque nós vamos aparecer. <risos> em breve, mas primeiramente, para aqueles que escolhem e começam a sentir no coração. Porque, novamente, é muita paura dentro e nós não queremos colapsar o sistema. Então, aos poucos, nós vamos ajudando vocês a superar estes medos do passado, essas mentiras. E tudo vai se abrir, igual uma cortina. É muita coisa, é muita coisa. Veja, esse meu fractal. Às vezes eu pensava, ai, tadinha. O que, que é isso? O que está acontecendo comigo? Pelo amor! É, porque vocês começam a ir para um outro lugar. Depois que vocês abraçam cada pedacinho de seus medos, qual é este lugar? Navegar nas consciências dos outros fractais da Terra. E é aí que fica forte. Porque você se confunde inicialmente Você acha que aquela dor é eternamente só sua E quando você se entende desmembrada Você preserva a sua individualidade E você vai à noite igual um mentor espiritual Ajudar teu fractal, veja só você Que maravilhoso Só que quando você chega perto desse fractal Você se confunde com a mesma memória Porque se trata da mesma memória Parece doideira, mas não é Então vocês vão começar a visitar um por um Porque a tua estrutura individual Está restaurada E aí você começa a levar A luz dourada Para vários deles ao longo da noite É, são muitos Não é só em terceira dimensão É em quarta, nos que vocês chamam de submundo é gente, hein? É, a maior galera <risos> Tenham paciência nessa fase Vocês vão acordar assustados, nauseados, tontos Relaxa Vai passar É só aceitar Faz um pai nosso que está no céu E fica de boa Vai passar E aí depois vem uma outra etapa E você ficar em paz Mesmo Mesmo não é uma paz que, ah, eu tô um pouquinho depois vem qualquer coisa e vocês começam a ficar bravos. Não, é uma paz segura. E ela vai se tornando num percentual muito alto dentro das suas células. E aí vem uma outra fase. Ela não chegou, vai chegar nessa outra aí. Que eu vou falar agora, ela não chegou, aí vai chegar. Você também vai Todos vocês vão Porque faz parte, é natural Ninguém é especial mais que o outro Todo mundo vai chegar A outra etapa Ai, é maravilhoso Você ri de tudo De qualquer coisa Nada vai te afetar Nem uma grama Nada que você vai estar Totalmente entregue Vai olhar A sua radiação, você vai você vai sentir as energias Alguns de vocês nem vão ver Mesmo ascensionando não vão ver nada não Não adianta achar que vai Agora não para segurança de vocês Mas vocês vão sentir os arrepios E vocês vão brincar é Igual uma pintura assim Acionar a lâmpada dourada E Vocês vão falar Ai meu Deus não pode me pegar Vou, vou ancorar o cubo de metastro Vou chamar o irmão Miguel Arcanjo Ai gente vocês chamam a ajuda já com medo. Como é que é isso? Por isso que a gente demora para ajudar. A gente tá ali, calma, a gente já tá aqui, vocês. Não façam isso. Só estou dando um toque para ser mais rápido, não é uma crítica. É só para a gente pensar melhor. Não, não tem isso, não há é medo. Não tem medo. É só um estado frequencial. Como você vai ter medo de um estado frequencial? Sintoniza. E aí você fala, poxa, e é assim que vocês vão ficar. Vocês já vão olhar com carinho, aí não vai ter pra ninguém. Aí vai virar energia lá, cheia de ruído. Vocês vão olhar, ah, tá, o que, que você quer? Vamos, vamos dar um rolê, vou te ajudar. Não vai ter mais isso, não vai, não vai ter mais discussões, não vai ter mais brigas. Vocês vão estar mais compreensíveis, 100%. Mas até esse lugar exige essa prática. É igual um, um amortecimento que você vai fazendo e um elevamento. Você vai se elevando, na verdade. Uma elevação, foi isso que eu quis dizer. Uma elevação da frequência das suas células físicas. Pra te manter nesse lugar E aí puf, Explode com a quinta dimensão Você fica lá De onde é isso, irmã? Paquito? Paquita? Ai, é Paquita ah! Ai, que maravilhoso Era um programa de TV? Tá Da Xuxa Então, Paquita mais cheia de luz de verdade, que vem de dentro, não a lantejoula, não os brilhos. Mas se quiser usar, tudo bem, né? Gosto não se discute. Porque até para isso a gente não tem temperamento lá do outro lado. Tudo num ser, numa vestimenta que se preze, porque ainda existe a individualidade em muitas partes, em muitos fractais meus, né? E até nesse fractal que está se apresentando como chorando a terra, ah, nós escolhemos vestimentas e não há julgamento para isso Nós amamos o ser Em qualquer via de escolha Que ele se escolha Porque isso é família uhum. Então, o que vocês podem fazer para si mesmos? Tudo isso Por favor Quanto peso nos desesperos, não é mesmo? Quanta potência em acreditar mais No que é ruim Acredito que tenha ficado bastante claro Que o ruim É apenas uma concentração de consciências Que acredita profundamente que só ele existe É só isso E é disto que se trata a Terra Vou contar um pouquinho rapidamente Deste processo de regeneração Que está se dando Muitas pessoas e nós estamos vendo Amada Alice Amada Alice Ei Não é uma mãe já já não volta Ela não vai entender nada Pet <risos> Amados nós estamos vendo muitas comunicações um pouquinho distorcidas e precisamos alinhar este ponto. Porque a regeneração vai dar errado, tem alguma coisa errada. Mas... Não é verdade. Uhum. Já estava para definir todo o percurso, todo o cronograma, é que nós não podemos passar exatamente as datas específicas das grandes viradas de energia, mas assim Já foi passado para vocês o aceleramento Do eixo terreno Também é, da entrada é, De altos níveis solares né, Dos raios ultravioletas Vocês estão percebendo a mudança de tempo Está tudo muito rápido Porque precisa vir outros aprendizados É tão somente isso e também para a memória do teu corpo, digo, do, do nível celular físico e também do teu fractal, da tua consciência, receba este registro para levar para outra parte e também do corpo físico que vai ser deixado por terra. Não adianta, aqui na terra ainda vocês vão passar por esse transe, né? Do, do portal Vulgo Morte, que é um excelente aprendizado. Ai, já passei, foi ótimo. Adorei. Todas as vezes que eu morri, foi ótimo. Me ajudou bastante. <risos> Tenho medo de morrer, porque não morre, tá, que eu estou vivo. Ó, nesse transe, vocês vão deixar essas memórias armazenadas que voltam para a Terra e vão dar força energética para a próxima geração que vem, apesar de que eles já vêm com a consciência bem mais expandida. Acho que vocês podem perceber das uhum. criancinhas que estão aqui, a Madalice faz cada coisa fofa, a gente adora, adora, adora. Porque tem um outro olhar, não tem tantos, uhum. tantos bloqueios como o de vocês. Muito bem. Então o processo já está em andamento, então por favor não, não duvidem ou tenham um pouco de cuidado do que vocês vão ver Porque assim, querendo ou não, alguns irmãos e irmãs, eles têm uma tendência, aquele dramatismo, o sensacionalismo Ou até para chamar a atenção de vocês, né? de pensar num título, aliás... Foi um aprendizado aqui que nós dissemos Não coloque mais título nenhum em nenhuma live que você for fazer Porque você não está aqui para chamar a atenção de ninguém Vai estar quem precisa estar você não está aqui para tentar fazer o... Como que vocês chamam de marketing? Não. Vocês estão aqui porque vocês são trabalhadores da luz. Então quem sentir no coração vai. Não vai por causa de um, uma técnica de chamada ou de algo. Não. Não é essa a finalidade do nosso trabalho. Então tomem cuidado com as informações que vocês estão processando. E também... Não caiam nessa grandeza da complexidade de informações que estão vindo. Cuidado para não se perder. Assimilem o que ressoa com o teu coração, respeitando a sua etapa uhum. infantil. Porque é uma delícia ser criança. Como eu falei, vocês são... Eu sou como um pai, vocês são como se fossem meus filhos, meus sobrinhos. Eu sou tio. Entende? É assim que é Então se aceitem como crianças Que delícia Brinquem mais nesse aspecto Mas tomem cuidado com As conspirações Porque está tudo certo Está tudo organizado na Terra não vai mais ter um, um ar pesado, não vai mais ter a densidade negativa. Toda a transição está sendo feita de uma forma muito amorosa nos próximos, como já falamos, 150 e poucos anos, não vou mais, 155 a 200, aí vai depender de vocês, mas tá datado, acabou. Não tem mais aquela questão da chance, não tem mais chance nesse aspecto de crescimento, vai acontecer, ai que bom a Terra! E que bom para vocês Que mesmo quem Ainda não atingiu um certo grau Tá tudo bem Como nós sempre falamos Então, por favor, não caiam nisto E também não duvidem do processo De vocês Mais acreditando no desespero Porque eu tô vendo Eu vejo Tá grande Aqui, ó Que que é isso, menina? A louca que isso? Te levei lá na fonte? Você viu um monte de coisa e aí tá duvidando só porque chegou lá no negocinho e ficou com medinho? Ou oh, estamos há anos trabalhando nisso? Leva aí. aí. Você leva e tudo fica bem. Igual uma bipolar. Acreditem mais. Por favor. Porque eu não posso fazer vocês acreditarem. Não dá. Ai, Paula, aparece aí. Eu não tenho a permissão. Aqui, agora, eu não tenho a permissão. Para um ou outro, eu tenho. Eu sou ética. Eu não vou fazer coisas para mexer com a fantasia de vocês. Porque o grande teste agora é outro, e eu acho que vocês entenderam: o teste é acionar o sentir. Essa é a grande etapa Depois é depois Ai, mas tem pessoas que vêm, não sei o que E depois sente. É E muitos deles passam por bocados desafiadores Tadinha Porque precisava Não é o maior legal Como que é o termo? Puxado, é puxado. Vocês são... Sabe quando existe uma cena forte e os pais de vocês colocam as mãos nos olhos? Somos nós. Tem coisas que não precisa ver agora. E tá tudo bem. Até que vocês se integrem Porque integrando é, vai dar pra ver uhum. Agora tem pessoas Que fizeram muitas coisas, sabe? E é aí que precisou passar do jeito que passou Tá bom Cada um com a sua história uhum. E tá tudo bem Eu tô muito feliz de estar aqui todos nós. Ó, neste exato momento nós estamos em comunhão, fazendo as emissões, claro, sempre, de todos os raios, mas hoje, especificamente por causa de um trabalho de reestruturação nas zonas umbralinas, nós estamos fazendo uma emissão do raio da ressurreição. Então, estou eu, Junto com o meu amado irmão Sananda, com a Mestra Nada, o Mestre Kutume, Meus lindos. Olá, amores. Tivemos um probleminha técnico. Deixa Marisa chegar, só para a gente concluir, fechar o nosso raciocínio, a nossa despedida. Gratidão, amados. Então, lindos e lindas, bem-vindos. Eita, pipocou tudo! Não, e eu falando, falando aí... É, eu tava sentindo a canalização vindo Aí veio assim, acho que parou Aí eu olhei, aí falei, então eu vou parar Aí falou assim, então a gente vai concluir Aí eles foram falando, as pessoas que estavam juntas né que, é, Eles estavam enviando especificamente hoje o, o raio da ressurreição Por conta de uma reestrutura sombralina, é isso, né? E filha, volta pra cá Tô com a minha filha que ela tava com febre, tô cuidando dela ah, então vai fazer xixi, tá bom E aí eles estavam fazendo essa emissão E pediram para a gente sentir Que estava o Sananda, o Kutumi, a Mestranada, a Portia, a San Germain Aí falaram que o Hilarion estava numa outra parte Fazendo essa radiação Que não estavam todos, mas estavam alguns em específico ali Ouvindo e sentindo a nossa presença né? E aí eu senti a radiação vir Aí ao mesmo tempo fiquei aqui preocupada em voltar <risos> Ai ver. que, Ai, que, que ah, E aí nesse momento, para mim aparecia assim, reconectando, reconectando, reconectando, é... igual. E aí eu pensava, a tela tava tava travada, eu não conseguia é, fechar, eu não conseguia ah. nada, não conseguia fazer nada uhum, na tela. Uhum. Aí ah. eu liguei, eu liguei, eu liguei, eu liguei, nada. Eu tive que reiniciar o um, um celular. Infelizmente eu acredito que a gente perdeu a live Não, tudo bem, não tem problema Não tem problema, ah, tá ouviu quem tinha que ouvir Eu, na verdade, entrei agora com um outro celular uhum. E ok, não entrei logo porque o outro estava com a Helena Porque hoje a gente tem sessão daqui a pouco, né? Então ah, eu deixei tá esse ela, e ela estava lá administrando, organizando isso tudo E uhum. eu estava com o meu pessoal não, não tem Mas problema. Sim. Mas como que como que ressoou para você? O que que entrou? Eles falaram bastante, né? Para mim foi muito interessante, porque ontem eu estive no canal do Matheus e eu dei uma comunicação dos andromedanos. E uhum. tinha muito a ver com começou a falar sobre os chakras inferiores, né? Sobre todo esse nosso, nosso sistema, que a gente está muito aqui em cima. A gente é. acreditando que a gente só vai acender se a gente estiver aqui. Uhum. E ele está sendo assim, ancora no planeta, agora no planeta, trabalha a sua energia uhum. inferior também uhum. abaixo do cardíaco Porque você precisa, que nada existe à toa, tudo tem uma razão de ser, né? Uhum. Então você precisa estar inteiro para poder fazer o processo uhum. É isso é muito, muito, muito interessante Assim como eles é a mesma fala É a mesma, não muda é, eu, Você sabe que é legal você falar Vem cá, fala oi filha Vem cá, ó, aqui ó fofa ó, ó, dá, Peraí, oi Ai, Oi, dá oi, aberta, oi Filha Fica mais um pouquinho quietinha que a gente já tem minha, Faz aí mas aí, ela tá... aí Foi tão engraçado porque ela tá, ela tá com dor de barriga, tá com febre Aí eu acho que no meio da canalização ela tava soltando uns popopor -pop Falei, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tá que sou eu A gente tava soltando uns pum aqui Não, mas era ela, tá gente, pelo amor de Deus Mas é, é, é lindo o lindo que você falou porque eu lembro, numa acho que foi num, num atendimento que vieram os arcturianos e é assim, eles trabalham em grupo. E eu percebo que e... é, é, um, é um lugar da informação e é a mesma que pode ser transmitida na Terra, esse lugar seguro, sabe? É, é, é muito lindo, aí cada um tem o seu jeitinho de trazer... Né? Os arcturianos daquele outro jeito Os andromedanos de outro jeito Mas é, é, é legal isso Que você vê que é a mesma coisa Não, não muda a informação Até que a gente <risos> Vire a chave né? Isso até dá pra gente é Um hum. atestado né? é. Você está falando que você está trazendo né? é. é É verdade É isso. Entendeu? Porque Você assim, um confirma tudo. o outro, confirma o outro e confirma o outro. Ah. Assim como também ele falou de uma coisa muito interessante, que é com relação às mensagens, né? Que uhum. a gente está tão em busca, em busca que às vezes a gente entra em, em alguma, alguns lugares, né? Alguma, houve algumas coisas que não estão tão alinhadas ainda. Uhum. Né? Então, o que a gente sempre costuma trazer é assim. Ele incitou o medo, lhe levou para um lugar desconfortável, seu coração apertou. É Não é ali. Né? Vai buscando né? aquilo que lhe dá conforto, aquilo que te leva para um espaço confortável, de paz, que sou verdadeiro no seu coração. Aí é que a gente precisa estar. Né? É isso. Aí é que a gente cobre o caminho. Né? Uhum. Então eles todos trazem trazem essas informações e o lindo é que é de formas diferentes né para que possa chegar num determinado tipo de, de pessoa que está mais familiarizada com aquela forma de de, de, de, de, de trazer a informação e então a pessoa se é. conecta né Exatamente. Porque não tem não tem uma canalização pura Porque ela passa por nós Nenhuma. Vai usar, isso não existe. É, né? Isso não então, existe. Já, pega lá, então, pega lá quando eu é canalizo, isso. eu canalizo com as referências. Quando você canaliza, canaliza com as suas, né? E outros canalizam um com as deles. Então, quando o Paulo fala assim, ah, porque algumas pessoas estão é, viciadas no drama, então quando traz a canalização, leva para esse lado dramático. É a pessoa está recebendo aquele pacote de, de informação e traduz de acordo com as suas referências. Então, se a pessoa é dramática, é. ela vai levar o cama, né? Se a pessoa é. for mais ligada assim na, na vitimização, ainda tiver muito associada a esse. Vitiv... É. Isso. É. E quem? É, eu... O que eles. Trazem muito, assim, claro, cada canalização, assim, eles falam né? Tem gente que só transmite 10% da influência, mas tudo bem Que vem a codificação Tem gente que 20, 30, 65, 70 Eles falam que aí a gente chega em, em níveis de 80, 85% né? Em quem está quem realmente trabalhando os próprios medos E reconhece essas zonas mais densas, né? 100% puro, eles falam que não chega porque nós somos eles, né? Então, assim, é, mas fica divertida essa, essa brincadeira da, da simbiose sináptica que eles fazem essa, essa junção, né? E essa Sim. leitura, que, quando o Paulo falou do, do drama, é porque efetivamente tem né, na consciência do coletivo essa dramatização tão pesarosa, e tem mesmo, na grande maioria, em alguns de uma maneira, em outros de outra, é né? bem, bem real. E aí ele, ele falou: tá vendo? Aí ele mostra enquanto ele vai falando, passa bastante holograma, né? E, e tudo bem, é uma história difícil. Né? Ele fala: eu entendo, não tô, mas vocês vão ficar revivendo a história difícil até quando, né? Então, é ressignifica, E eles encontram formas é, queridas de conversar a gente assimilar Sim. um pouco, né? para ser mais agradável, mais confortável Acho que eles falaram, né? Esse tema Mas é bem divertido tudo isso, né? Ao mesmo tempo Apesar de no começo ser assustador Mas assim, hoje eu estava no Clube do Livre Conversando com o pessoal e falando dessa questão da alegria De como a alegria é importante E a gente é. precisa... De alegria, que é esse espaço que vai fazer a transformação. Quando a gente é. começa a ler esses livros, muitos deles já trazem a alegria como fator fundamental, inclusive é. alguns através de canalizações. Né? E o Paulo fala muito dessa questão: né? de a gente trabalhar na alegria, da gente viver na alegria, da gente expandir na alegria. Ele fala muito a gente aproveitar a nossa criança e aproveitar tudo isso é. que a gente está vivendo com alegria. É. Então, é, essa lição, eu acho que é uma lição que a gente precisa aprender na nossa vida. Muito. E ser um assunto para uma... para é, que a gente possa acessar mais desse espaço. Você está falando isso, eu lembrei uma, uma vez, eu não lembro o que foi, assim, acho que era alguma coisa que estava rolando e aí... Eu senti ele na minha cabeça. Vai chorar? Eu falei, tô precisando. Então chora. Vai. Aí acho que passou uns cinco minutos eu chorando. Você vai chorar até amanhã? Não, porque já foi, né, assim, já chorou, já, já foi é, é porque é bonito o sorriso, né, sorri aí um pouquinho Aí eu comecei a rir, ele falou, pronto, tá melhor? Eu falei, tô, então não precisa estender, usa na medida e, e segue o, é, como que é que ele fala? E, e toca o barco, né, e vai, segue o baile, sei lá, esqueci agora Mas é, é isso, né, é essa coisa gostosa é, até a, a Cláudia falou aqui de... Deixa eu só tirar aqui. Oh, deixa eu leveza, só... Mim, falou da, fala, da leveza, né? Ela fala. É até é engraçado, uma coisa bem particular minha, tá? Quando eu, eu descobri as minhas densidades, né? E eu acho importante isso, né? No, no meu ponto de vista, acho importante a gente é, compartilhar que não é tão facinho assim, né? Ver a si mesmo não é tão facinho, então... Acontecem momentos de ruptura De, des... de desconstrução Para você se achar E tudo bem E quando eu ouvi a palavra leveza Isso antes, acho que antes da, da Sabine Antes da Medical é, Eu falava, gente Leve para quem? Eu ficava muito brava com isso Eu leve para quem? Tô aqui toda ferrada, toda me lascando Leve para quem? Porque era pesado dentro né, De mim e, mas foi tão importante esse assumir, porque ah, assumindo eu abracei o pesar e falei: agora, eu, filha, só um instantinho. Filho. Aí eu falei: agora eu escolho a leveza. Mas não foi da noite para o dia eu escolho a leveza, foi reprogramada instantaneamente. Tom. Eu tive um trabalho muito grande a ser feito Devagarinho, conversando Célula por célula Cada reação química contrária Aquela leveza que eu vinha Sim. querendo lutar para ser pesado. E eu, vamos, vamos ser mais leve Não, porque aí rolava uma guerra Então assim, foi um trabalhaço Que eu fui devagarinho Então as palavras, elas são muito lindas Tem palavras maravilhosas Mas a gente precisa começar A efetivar elas no nosso corpo né? Ai, Então assim, eu sempre Ô oh, filha, espera um pouco então, antes que eu fale alguma coisa, qualquer coisa que saia da minha boca, que eu sempre fui muito dura mesmo comigo, uma época, e agora eu tô mais levinha, tô mais fofa. Mas mas essa dureza também me mostrou um caminho bom, né? Que eu Sim. não, eu não quero só falar bem ou coisas bonitas. Eu quero ser o que eu tô falando. Então eu escolho Isso. ser. Então tudo que eu falo para vocês, ou as canalizações, ou qualquer tipo de brincadeira que venha com as Simbioses né, dos canais É justamente porque Eu efetivei cada palavra Devagarinho, deixa eu testar isso é Porque eu não quero sim. mostrar Uma coisa, eu quero ser Porque sou E aí aquilo vai entrando De uma forma tão gostosa Em você, que aí sim a, O endurecimento, o peso Ele vai se esvaindo, mas você tem que Mexer, você tem que trabalhar Você tem que movimentar no lugar não adianta só ler um livro bonito e achar, ou ouvir uma canalização e falar Mudou minha vida, não vai mudar a tua vida A tua não prática vai. vai mudar Mas pode ser com leveza e com alegria Não precisa ser não, né? como o Paulo Sim. faz Não precisa, de jeito nenhum É por isso que eles repetem tanto, né? Até a gente poder absorver é. e levar a prática é. Então assim, não vai vir pelo que eles me mostraram não, não vai vir informação nova, desculpa. Não vem. Porque, assim, eles falaram que isso é o máximo que pode ser transmitido. Que tem muita coisa já: muita Sim. coisa, pontos de energia, os portais. É muito... Tem tanta coisa já revelada tanta coisa. Que, assim, a gente quer mais o quê pra acreditar Se em Se a tudo gente isso. É. Coisa linda, coisa linda. Gente, é, obrigada por cada um de vocês assim, que estão no, no despertar mesmo. É, eu falei para a Beth uma vez assim, cinco anos atrás era uma solidão! Você falava com as pessoas, as pessoas. Me ah! birutou! Então, assim, que legal agora a gente tá com essa oportunidade de tantas pessoas tendo sensações. Não tenham medo do medo que vem. É, uhum. Encara, vai, abraça, alinha, faça escolhas boas. Vocês já sabem o que é bom para vocês. É, mas não duvidem das boas escolhas agora, como eles passaram para gente. De jeito nenhum, sabe, se entrega todos os dias acreditando, porque essa confiança, ela fica de um tamanho dentro de você, mas não te enganando. Ficou uma confiança você conectada mesmo com a fonte criadora. Você sabe? É um lugar é, é um lugar calmo, sabe? Você não você não, não conversa com alguém para ter razão. Você conversa só para falar um oi, tudo bem, e tudo é certo. É muito legal. Então assim, é só treinar, gente. É só treinar e parar de dar vazão pro horror, né? Não entender. É, é só mudar essa, esse lugar, né? Esse olhar. Viu coisa linda, né? Ah, mas eu adorei estar tá aqui. Gratidão, amo estar aqui com você com esse povo lindo, povo da médica, aqui em peso tá vai tomatudo. ter agora o nível 1, vai ter o nível 2, vai ter o nível 3, então quem ainda não fez está na tá, hora, tem. quem já fez o nível 2 quem fez o o 3 né? amanhã amanhã, amanhã tem o 2, né? o nível 2 da Medical Energy mas quem quiser o nível 1 um, entre em contato lá na Medical Energy of Unification que, gente, olha, é um divisor de águas a Medical mostra o que a gente está escondendo de nós mesmos Resumindo, é isso E mostra o teu talento também Você se eleva de uma maneira E você começa a ver mesmo Todo Paranauê que precisa ser visto Né, Beth? É Sim. maravilhoso Um dos mais benefícios que eu vejo É a simplicidade que a gente tem De trabalhar com a energia É, é verdade É, é muito fácil apresenta... Isso Isso é muito então, fácil, assim. eu só. Pode falar disso? Nós somos da médica. É. Então, né, é. as pessoas ficam assim: ah, como é que eu faço para isso, para aquilo? Como é que eu faço para canalizar? Vai fazendo os seus processos, né? uhum. vai escolhendo essas coisas que estão disponíveis aí para gente, essas isso. ferramentas de transformação. E Então, é. é isso. Marisa, gratidão, gente. Tem live agora um na Chiara. Com a nossa querida também Mari Rafi. Estão lá as duas agora na live. Vamos lá, prestigiar. Um vamos, beijo no coração. A beijo. E a todos vocês que estão aqui com a gente. Vamos ver se a gente recupera a live. Se não recuperar, tudo bem, era o que tinha que ser, está tudo certo. Então, beijo no coração. A Beijão, vai tomar. Um tchau, melhor. tchau. Um beijo, tchau, tchau.